Fala galera, estamos aqui Segunda review do canal dessa porra Vamos fazer a review aqui da Lemon Mint, da Xamã Vamos falar tudo, especificação É o tabaco, é a fumaça É o gosto, é o cheiro É tudo pra vocês verem, pra vocês curtirem Pra vocês... Buguei, foda-se Pra ver tudo aí Vamos passar agora o How to Pack Bom, é, tô aqui com o tema da review, vai ser a chamana Mint, saquinho né, de plástico aqui, a são um pouquinho difícil de abrir, então dá aquela rasgada. A xamã apresenta dois tipos de tabaco, né? O tabaco preto, né, o black tobacco, que aqui tá mais oleoso, né, não tá tão melado. E o tabaco normal. Já tá acabando aqui, mas é o tabaco marrom, marrom claro Eu Vou fazer aqui, usar um rocha Pro Ruka A série clássica aqui, nesse azul marinho aqui E volto fumando, valeu! Voltando aqui, fumando a Lemon Mint da Xamã. Você conhece a Xamã? Eu conheço a Xamã. Eu conheço a Xamã. Cadê? Eu Cadê? conheço a Xamã. Você, vai, você não conhece? Vai conhecer agora, vai curtir, vai dar like no vídeo, vai comprar a Xamã, vai fumar, que é uma marca do caralho que tá chegando aí agora. E vamos lá. Primeira vez que a Xamã apareceu, a Xamã apareceu na Expo Hulk em janeiro. Já véio, Já chegou na, na, na, botando pau na mesa. Já chegou na putaria. Já porque... chegou aí com uns fumos muito bons. Porque... Love 69, Nectar, tudo. É, é o do caralho. E a gente vai fazer hoje aqui pra vocês. Como eu falei aí no Hot Pack. Não sei se eu falei aí na Houtpack. Pack. Lemon Mint, Lemon Mint. Estamos fumando aí já tem uns que? Uns 20, 30 minutos? Por aí. Bom, é. Dark Leaf. O que consiste o Dark Leaf aí que eu tinha falado? Dark Leaf é o black tabaco. É esse tabaco aqui preto. É um tabaco aí. Fica armazenado em barril, é um tabaco mais forte, o que que é, Jurema? O que, que é esse tabaco aí que muita gente fala, muita gente não conhece. Você tá começando a. Até um negócio... mesmo também assim, ai Jurema o que, que é Dark Leaf? Que porra é essa? É, fica aí, né? Porra, não compro não fumo. Nutella fica... da vez aí. Não né? fica nessa putaria. Então, Dark Leaf é esse tabaquinho preto aqui. É um tabaquinho um pouco mais forte. Quem não tá acostumado aí, quem não fuma, é um tabaco que fala, ah, é Tangiers? Ah, é Tangiers, Jurema? Não, não é Tangiers, é Xamã Darkleaf aqui nesse negócio. Então, o que, que consiste? É, o Darkleaf é um tabaco mais forte, é um tabaco preto, ele é armazenado em barril. E o que, que eu tenho que procurar nesse Darkleaf? Eu tenho que procurar um gosto mais amadeirado, um gosto mais de tabaco, um cheiro mais de tabaco. E é isso que eu vou falar agora, do cheiro. O que é que eu tenho que procurar aqui? Morano? Não. Limão e menta. E o Dark Leaf, né? Que é uma, um dos diferenciais dessa essência aqui. Bom, no cheiro. O que é que a gente consegue pegar no cheiro? Um limão. Um limão bom. uma pegada refrescante. Aquela pegada de menta, aquilo que você cheira assim... Já dá aquela desentupida? Não, não é essa pegada de menta forte. É uma pegada refrescante. É tranquilo. Aí, limão. O um limão equilibrado também não é aquele cítrio que dá na cara, assim, que vai, que estoura o bagulho aqui, o nariz. Você fica... chega lá, É um limão tranquilo. É um limão tranquilo. E sente, assim, essa pegada de tabaco. De um negócio mais, um pouquinho mais forte aí. O que, que você sente nessa porra, B? Cara, o cheiro. Você sente um pouco do limão, mas não é um limão forte, né, a menta, a menta fica bem disfarçada, né, por conta da questão do limão, praticamente isso, eu não sinto o cheiro de madeira por conta daquela coisa de armazenar e tudo, né. Esse vídeo é bom, porque tá pegando aqui um cara que já tá mais acostumado com o Dark Leaf, né, uma pessoa que tá fumando, fuma menos Dark Leaf, né, acostumado mais com o tabaco, aquele marrom mesmo, tabaco normal, que a gente é. já é acostumado. Então é engraçado, você vai fumando, você vai pegando mais essa... Vai sentindo mais, né? Normal. Se, você... Se eu der a caixinha pra você e falo... não falo nada, você nem busca, você... Porra, que merda é essa? Fica meia hora, eu não acho a porra do, do, do gosto, às vezes. Se eu chego pra você e falo, não, você tem que procurar aí limão, tem que procurar mento, tem que procurar um pouquinho de cheiro de tabaco, uma coisa mais forte. Começa a sentir, já vai apurando mais, então... Procurar o um mentol também, coisa que você não sente aqui. Não é aquele mentol que também chega a desentupir o seu nariz. É, algumas pessoas vão perguntar, ah, é aquele cooling lá, então, fantasma da Zomo. Não, também não é assim, porque o cooling... Ele é só aquele gelado, né, muito forte, que, eu, que você não sente é, no cheiro de jeito nenhum. Aqui você sente um pouco da refrescância, mas é feito realmente pra dar essa refrescância, não é aquele mentol pesado. Ah, Irmão, só uma coisa também, gente, não, não tem nada a ver com isso. Se o áudio estiver um pouco ruim, é porque tá chovendo agora? É, só pô, a gente, tipo assim... Vai gravar, chove, cai meteoro, o mundo acaba. A não gente sei tinha o duas semanas pra gravar fazendo sol, pra chegar e falar, vamos gravar, vamos, aí começa a chover. É, mas é, é nóis, a gente tá aqui mas pra Mas a gente isso, tá aqui né? pra trazer conteúdo pra vocês mesmo chovendo. Então vamos lá. No gosto, o que que eu tô pegando essa porra? Não sei. No gosto a gente consegue sentir limão. É muito fiel ao cheiro. É muito fiel o cheiro. É um limão bem equilibrado, não é um limão que sobressai, não é uma menta que sobressai, realmente não é aquela menta que pega na garganta. Não, é uma menta só pra dar aquela refrescância, aquela quebrada. Tá um dia muito frio aqui em Brasília e a gente não tá morrendo fumando essa porra. Então tá, tá bem tranquilo. É, consegue sentir o limão, é um limão muito gostoso Tá procurando aquela explosão de cítrico, Talvez não seja essa a essência para você Mas é uma boa pedida é. Dá aquela quebrada, eu sou muito acostumado a fumar fumo cítricos Também, outra coisa, se você estiver procurando aquele A essência cítrica, a gente vai fazer depois uma review sobre é, a gente ela. tem várias essências cítricas aí Que é minha favorita, a gente vai fazer diversas reviews aí pra você é. Aí é isso, você vai achar um limão Vai achar a menta, vai achar tudo equilibradinho e vai sentir, vai sentir um gosto mais forte. É um gostinho um pouco mais forte mesmo, quem não está acostumado pena um pouco nas primeiras vezes, mas faz a rotação direitinho do carvão, puxa o alumínio direito, fuma com duas peças, vai se acostumando, que, que é bom. É, que aí com a prática você vai se acostumando. E qual é um dos diferenciais desse Dark Leaf que aí muita gente fala? A Dark Leaf, ela é conhecida por dar esse bush, né? Esse, essa sensação, essa queda de pressão que você fica mais relaxado e tal. E é normal, você não vai morrer. É, tem aquelas coisas que você tem que fazer antes de qualquer sessão, não é porque é Dark Leaf. Come, bebe uma água, estamos sem água aqui, estamos errado. Sempre se hidrate. Esquecemos da água, mas é, sempre se hidratando. E aí você vai fumar direito e vai curtir essa porra aqui. E eu já vou mudar minha nota aqui, porque... É... Doido aqui o um negócio 8,5 Cítrico Vem no meu paladar É bom Gosto Recomendo Tá Eu vou falar minha nota Porque né ele, Quem tá chegando agora Não deve saber Mas A gente tem três notas Aqui no canal A minha nota A nota dele e a nota em geral do canal. A nota dele foi 8,5. Eu vou dar 8, porque realmente, quando você tá fumando, nos primeiros 10, 5 minutos você sente uma puxada mais forte. Mas não é porque tá ruim, não é porque você não montou direito e tal, é por conta mesmo da Dark Leaf. Isso acontece muito com... Muitas essências aí, mas depois disso é tranquilo, é suave, você consegue fumar durante uma hora sossegado Depois de um tempo você consegue botar o terceiro carvão que nem a gente fez Eu recomendo, eu compraria, até porque o fumo cítrico me agrada bastante Cara, 8 a minha nota, recomendo, é um fumo que vocês vão gostar se não tá acostumado, compra uma para experimentar, vai fazendo isso, vai com dois carvões. Ah, Jireme, eu não gosto de Dark Leaf, não gosto, não vem no meu paladar, não gosto de jeito nenhum. Cara, a Xamã não é tudo Dark Leaf, tem diversos sabores, é uma marca muito boa, tá aí para concorrer com Zomo, tá para concorrer com o Cebé, tá para concorrer a com tudo, tudo. E é muito boa, brasileira, vamos valorizar é. o produto brasileiro. E é isso. É isso. Compra e fuma. E a nota do no canal né, que a gente tinha falado, fica aí nesses 8.2, é, por aí, é 8, nessa média. Atende a proposta, é um fumo legal, o corte dela também é bem legal, tem poucos galhos, não tem tanto melaço. Isso é uma coisa boa, porque não borbulha, não vai no carvão, não mia a sessão, é uma coisa maravilhosa. E fica aí, compre. E isso só pra terminar aqui, deixa o seu like... Se gostou do vídeo, se foi interessante, deixa o seu dislike. Se não gostou, comenta aí porque não gostou pra gente melhorar essa porra, que não adianta ficar dando dislike e não dizer porquê, né? Que a gente não muda. Comente aí esse, é, sabores que vocês querem que a gente fume. Também, se vocês quiserem que a gente faça algum tipo de desafio, não comenta nada escroto pra gente fazer, tipo, ah, mija no vaso, caga no roche, não. Mas comenta uma coisa da hora pra gente fazer, que a gente pode fazer. E também a gente pode fazer uma review da essência que você comentou. Assista o nosso último vídeo, foi que foi massa, da, foi massa foi é, o primeiro. Eu não vou falar qual foi a essência. É, vai lá ver que foi top, meu irmão. E foi é top. nóis. É nóis, falou.